falou assim, ó, Monarque, qual estratégia os candidatos irão adotar para conquistar a parcela restante dos votos para serem eleitos? Levando em consideração a eleição passada, onde Haddad adotou as cores da bandeira. Vai ser interessante ver essa campanha agora de segundo turno, né, cara? Eu acho que, sei lá, o Bolsonaro tinha que ir lá para o Piauí, para a Bahia, ficar lá o mês inteiro fazendo campanha. Porque, pô, só na Bahia... Foi muito, muitos milhões foi, tipo, de pessoas 4 milhões a mais. de votos a mais para o Lula. Tá ligado? É Um negócio muito que foi, foi, foi porque o Lula só tá em primeiro por causa do Nordeste. Uhum. A verdade é essa. Assim. Então, se eu sou um político, eu vou querer focar em converter o voto da galera do Nordeste para mim, tá ligado? E eu acho que é muito possível o Bolsonaro converter o voto porque foi muita gente votando lá a favor do Lula, tipo 70%, 60%, 68%. Meu Deus. Como que tão, tão com, lá, tipo, ele perdeu muito forte no Nordeste. A verdade é essa. Muito, muito forte. A cabeça do nordestino tá totalmente contra o Bolsonaro e totalmente a favor do Lula. E foi muitos votos, sei lá. Eu acho que dá para virar isso aí. Porque, porra, não é possível que eles enxergam o Lula sendo tão melhor assim que o Bolsonaro, tá é ligado? O uhum. que, que que falaram pros caras ali para eles estarem deusando o Lula dessa forma, que eu não sei? É... Vai ser curioso, né, ver o desfecho disso daí, vamos ver. Ó, o Légia HZ mandou de novo. Monarca, tamo fudido, o povo não sabe votar, não sabe olhar proposta, sempre o mesmo papinho de amar o povo e dar picanha pro pobre, mas ninguém se pergunta como. Você acha que um dia o brasileiro vai aprender? Um dia vai, cara, mas é, ele vai aprender depois de muita dor e sofrimento. Infelizmente, é, o, Brasi... o ser humano funciona assim, cara, a gente só evolui mesmo quando a gente se fode, cara. E eu sou, eu sou um cara que já me fudi muito na vida, apesar de ter uma boa vida hoje, mas eu já me fudi muito. E, e eu, eu sinto que passar por esses pro, problemas e de, por dificuldades é o que me torna uma pessoa mais forte, tá ligado? que são desafios que você tem que superar e que se você supera, você se fortalece. Ou você pode não superar e perecer, né? Eu não acredito que o Brasil vai perecer nunca, jamais. É muita gente aqui viva, tá ligado? 200 milhões, 215 milhões de pessoas. A gente tem muito recurso, tem muita gente trabalhando, tem muita coisa aqui. Eu não, eu não vejo a gente só deixando desistir igual uma Venezuela, assim, que praticamente acabou. Eu acho muito difícil. Ou uma Ucrânia. Eu acho difícil acontecer isso com a gente. Mas... Momentos difíceis virão, viu, cara? esses esse, próximos quatro anos não vão ser fáceis. Se você tá acreditando que você vai votar em alguém, seja qual for aí agora, e o Brasil vai melhorar, e as coisas vão, vão ficar melhor, que, que aprilonasmo aqui agora, mas que vai ficar tudo bem, ixi, cara, tira o cavalinho da chuva, cara, garante o seu agora, porque é, a média vai cair, viu? A gente vai por, passar por momentos difíceis nos próximos anos. Eu espero que não, cara. Eu torço que não, mas eu, eu não vejo nenhum sinal de que a gente está indo para um lugar melhor, nem no mundo inteiro em geral, nem no Brasil. E o mundo faz muito do que acontece aqui no Brasil. A gente é muito dependente da do que acontece lá fora. O brasileiro não percebe isso, mas toda a cadeia produtiva do mundo está globalizada, entendeu? Então sempre quando dá uma uma um problema, uh, uma guerra ou, ou com dois países grandes se desentendendo, as primeiras coisas que vão para o saco são os tratados econômicos, são a, são a forma com que se faz negócio, fica mais difícil fazer negócio, entendeu? E quando fica mais difícil fazer negócio, acaba sobrando para quem é mais pobre, porque eles vão comprar produtos mais caros, vão ter menos qualidade de produtos, menos oferta de produtos. Eu não sei, eu não vejo algo positivo. Desculpa estar tá sendo um cara depressivo aqui, e deixando você triste e tal, mas eu não vou mentir pra você. Não vou falar pra você que, porra, vai lá, é, tudo vai mudar esse ano, as coisas vão melhorar, acredite, a gente é forte. Não, cara, eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo pelo contrário, eu vejo o país passando por muita dificuldade. Quem sabe nesse processo de dificuldade a gente engatilhe num, num processo de recuperação do nosso país, né? Mas... Não tá aparecendo, não. Ó, o Luiz6661 mandou aqui, ó. Monark, quem você acha que vai ganhar? Não sei, cara. Eu acho que o Lula é o favorito pra ganhar. Vou mudar a pergunta do cara. Beleza, você acha que o Lula vai ganhar. Mas quem você tem mais medo se ganhar? Do Lula. Você acha que o Lula é o que representa maior perigo, assim, pro... Pra, pelo, por que exatamente? Para a democracia, para a economia? Eu acho. Eu sou. É, eu acho que a economia não vai, vai melhorar muito mais do que está. Uhum. Provavelmente ele vai tentar fazer uma, um populismo forte e vai deixar as contas. Cada alguém, vez mais. um dia alguém vai pagar. Ah, é essa é a estratégia do PT, tá ligado? E do Lula. Eles. Eu Torra... vou ser ovacionado agora porque eu vou fazer o, o que todo mundo vai sentir que parecer que tá bom. E foda-se, no e... futuro, não vou no estar aqui mais. Não mais, né? <risos> foda-se, que foi o que aconteceu, né? Então, sei lá, eu, eu, eu acho que o Lula seria pior pro país. Eu não consigo mentir sobre isso, cara. O Lula seria pior pro país, na minha opinião. Mas é que o Bolsonaro também não ia tirar a gente da vala, então... Às vezes é bom piorar pra caralho e as pessoas perceberem que... Política é importante a gente tem que criar uma solução, sabe? Não sei. É, uma... Eu acho que... Você tem razão e que se der ruim mesmo, se o Lula foi eleito e virar uma desgraça, como a gente acha, e pelo menos alguém vai aprender uma árdua lição. A gente vai estar no meio, infelizmente, mas tem uma galera que está precisando aprender algumas coisas, pelo jeito. É, é um processo de, de maturação da nossa sociedade, né? A gente está é. evoluindo. Quem sabe na esquerda não se não forme uma liderança que é melhor. Talvez das cinzas da esquerda. Porque o que eles fizeram na esquerda? Ressuscitaram o morto? E colocaram o Frank Stein pra ganhar, e ele vai ganhar, provavelmente. Espero que não. Eu espero que o Bolsonaro ganhe contra o Lula, mas... O cara tá muito à frente, assim, tem quatro pontos à frente. E eu não sei, não, para... não parece óbvio que os, os votos do Ciro Gomes e da Simone Tebet vão... Se for 100% dos votos, talvez, mas a gente sabe que não vai ser, né? É, é difícil, é difícil. Tem muita gente que votou no Lula também, né? Tem muita gente que... Talvez o Bolsonaro consiga converter as abstenções. Isso pode fazer uma diferença grande também. Então, faz saber o que vai acontecer. O cara primeiro perguntou quem que eu acho que vai ganhar. Eu não sei, cara. Eu não sou o Instituto de Pesquisa que acho que tem o poder divino de dizer o que está todo mundo pensando. Eu não faço a melhor ideia. Eu sinto que os dois estão tão fortes. Os dois têm apoio massivo da população. Mas quem vai ganhar ou não, o Lula parece ter mais chance porque ele está na frente.